Oi gente, eu sou o Celso Subirá e eu tô aqui para recomendar o livro recém-traduzido do Mike Bickle, Crescendo em Oração. O Mike Bickle é o fundador da Casa Internacional de Oração em Kansas City, um lugar muito especial, que eu tive o privilégio de passar um tempinho lá. Eles estão há mais de 18 anos orando... 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, e eu aprendi demais com ele, especialmente a respeito de oração. Já tive o privilégio de ler esse livro e agarrar em lições preciosas para a minha vida que tem me ajudado a perseverar nesse lugar de oração e de intimidade com o Senhor. E se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Deus te abençoe.